É o Brasil. Gabarito. Não sei se gabarito é esse Antes de começar a realizar a prova, verifique se atendeu aos comandos dos itens 13 e 14 da capa. Não sei qual é. Não quero nem saber. Língua portuguesa. Sorte. Todo mundo merece. Afinal existe sorte. Afinal existe sorte e azar no fundo a diferença entre a sorte e azar está de um jeito como olhamos para o caso para o acaso um bom exemplo é o número 13 nos estados unidos a expedição do apollo 13 foi uma das mais desastrosas de todos os tempos e o número levou e o número levou a culpa pelo mundo existem construções que fazem prédios que têm eita pelo mundo existe constru, construtores que fazem prezes, que fazem prédios, que nem tem o número 13, no andar 13, só para fugir do azar. Por outro lado, muita gente acha que 13 é, na verdade, o número de sorte. Um exemplo famoso Um exemplo famoso disso foi então o auxiliar Técnico do Brasil, Zagalo, que foi a Copa do Mundo do Brasil. Zagalo foi, opa, um famoso ai meu Deus, eu me perdi, um número de sorte um exemplo famoso disso foi então o técnico do Brasil, Zagalo Zagallo que foi para a Copa do Mundo em 1994 e a soma da 3 fazendo o um Mundial que ia terminar com o Brasil campeão devido a uma série de coincidências envolvendo o número no final o Brasil foi campeão mesmo e a Polo 13 retornou a salvo para o planeta, apesar dos problemas gravíssimos, é, até hoje não se sabe quem foi o primeiro estudioso a homenagear a sorte com uma palavra só para ela, os romanos criaram o verbo sortes, no qual deriva da sorte de todos que nós falamos em português, Sortes é, designava vários processos que chamamos de hoje que tiraria a sorte que originou. Entre outras palavras, a empresa escreve só será O azar veio um pouco mais longe. A palavra vem da, da idioma árabe, que é derivada do nome do jogo de dados, do qual o criador provavelmente não era muito bom. Na verdade, ele poderia até ser bom, já que o azar e sorte são sinônimos da mesma palavra acaso, acaso, matematicamente o acaso, a, a sorte e o azar é aleatoriedade, aleatoriedade. E pelas leis da probabilidade, é um longo prazo dos termos das mesmas chances, se darmos... ai meu deus, todos teremos as mesmas chances de nós depararmos com a sorte segundo essas leis. Se você quer aumentar as suas chances não só existe uma saída, aposte mais do que você... aposte mais que você quer, na verdade. Revista Conhecer São Paulo, Deus, será o que. De acordo com o texto, a pergunta feita ao subtítulo, afinal, existe sorte e azar? É respondida pela segunda maneira, depende das pessoas. Mostre mais. A sorte e o azar podem estar, ou a sorte e o azar podem estar, ou não. Número 13, sorte e azar são frutos do acaso, ou da aleatoriedade. Como são, como são é, ocorrências de prováveis, podem ter mais azar, a fé de cada um dos elementos. Como os números podem dar sorte de acordo com o texto, a pergunta feita é, afinal, sorte é azar, pode ser respondida da seguinte maneira. Depende das pessoas, não ter mais. Sorte e azar pode estar ou não número 3. É. A fé de cada elemento dos números pode dar sorte. Depende das pessoas, não tem mais. É, é batalha de <risos> Ah, ah, ah. Essa prova é 2000 e... Eu acho que é 2000 e... 2000 quanto, meu Deus? 2012... Vou aqui 2015... 2012...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 que é empregado na primeira linha do texto é a horta está no fundo do quintal procure na mala toda até o fundo o fundo do corredor está melhor que a loja o fundo acredito que está sairá bem no fundo do poço ninguém vê a saída para os problemas o queria... fundo é... D de... bora botar o D bora botar o de de hum. romanos no trecho os romanos criaram o verbo só o qual deriva de sorte de todos nós que falamos em português sorte designa uma ideia, uma palavra um conceito o, contra... o contrário dessa um adjetivo de sortear Adjetivo, hum, uma ideia, uma ideia, um <risos> verbo, ideia, conceito, ideia, Acho que falamos sorte, sorte, sorte, hum, hum, hum. vou apostar no D de novo, mas D agora, o 4, a oração envolvendo o um número 4, pode ser substituída sem prejuízo, no sentido original, pela seguinte opção. Por envolver um número, que envolvia um número, se envolvesse um número, já que envolve um número, quando envolve um número. A oração envolvendo o um número pode ser utilizada sem prejuízo do sentido. Já que envolveram o número batita de de novo? Dede, dd. <risos> vamos ver. O gabaritation. Gabaritation Gabaritation ah, Vamos lá, novo. Dede. Bora lá. Um é SC errado o 2 é D, certo? O 3 é B, errado. E o 4 é D, errado. É que droga. 1 um e 4, mas tem que botar em algum canto. Se a traversão tem desligada, pode botar em cima da traversão.